Uma... uma matéria cafajeste, né, querendo... ei Ei pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal, Elvis, não, Presley. Espero que esteja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo ótimo. Não. Embora o assunto já tenha aí alguns dias que está circulando, ele não ficou velho. O assunto que eu vou falar hoje é sobre a é, Death Note e o que a, a reportagem que a Record fez sobre esse anime que aí no mínimo é pô, no mínimo eles estão atrasados, né? Porque o anime é antigo, é bom, é um anime ótimo. Eu assisti ele, tem aquele drama, aquela caça entre o Kira e o L e é investigativo e é algo que você é, você lê o mangá você fica você pensa não é algo por ter ali né por estar apenas é um, um anime muito fantástico assim muito é impressionante mas sabe o que é mais fantástico que esse anime que o Death Note é você deixar seu like aí para mim Deixar seu comentário aí embaixo é... E deixar deixa seu feedback O que você acha do vídeo Se você está gostando Se você não está gostando do, do, do canal Que assunto você quer que traz aqui Bom, é isso aí pessoal Deixa o like, comenta, compartilhe Quem não é inscrito no canal Se inscreva Vamos ajudar esse canal a chegar aos 3 mil inscritos E... Isso é muito. É, é algo que eu tô almejando, né? Pro, pro canal. Mas a gente sempre tá perdendo aí muitos inscritos. Ganha, perde, ganha, perde. E nunca sai do, do, do, da quantidade. Mas eu conto com vocês. Muito obrigado. Mas voltando a falar do anime em si. Uma, uma matéria cafajeste, né? Querendo passar. Como que é algo do demônio. Como. É, como se fosse assim algo que nem para adultos serviria. Por horas passa coisa muito pior na TV, né? Um anime que tem uma história que é todo estruturado, que que faz você pensar, que é investigativo, né? Aí você vê aí na TV passa muita muitas coisas ruins. Muitas coisas é que é né, negativo em si. O anime em si, além de de abordar um tema é, traz cultura para as pessoas, né? Agora, tudo bem, a história é de um anjo, Shiragami, né? Que é o Ryuki, que deixa na terra o livro lá, que é o Death Note, para se divertir, né? É uma, vamos dizer assim, uma divindade, né? É, é meio louco, mas isso, cara, é uma história. E ela, se você falar... Que para um menor de idade, tipo, de X idade, não assistiu, até concordo. Mas agora que no, no, nem para adulto, eles estão muito equivocados, no mínimo. Além de atrasados, estão equivocados assim, de uma maneira que para mim é lastimável, né? E, e enfim, pessoal, esse anime é muito bom, eu recomendo. Assistam, sim. É, não cai nessa não, nesse negócio de pôr religião no meio, de ficar falando, ah, é do capiroto, é de não sei o quê. Cara, para com isso, é só uma obra, é só uma obra, é só isso. E isso daí, cara, já vem acontecendo sempre. Eu lembro quando teve Blade, Blade, né não sei se você lembra, quando teve Yu-Gi-Oh, quando, assim, quando, Dra é, quando Dragon Ball tava passando lá na Band Kids, na... na na TV Bandeirantes Quando passou na TV Globinho também é... Falavam que na igreja falavam que é do capiroto Que é de, de, do pé preto ou do pé rachado Mas não é, cara É, é a história Vem pessoas ignorantes que não conhecem a história Que não sabem que por mais que tenha ali uma, uma, Algo que fala vamos dizer que um pouco sombrio, mas todo anime tem um contexto, tem uma história que sempre é, nos leva, por exemplo, Dragon Ball sempre mostrou que é, Dragon Ball, Cavaleiros dos Rodíacos, por exemplo, sempre mostrou que a união e a amizade é, faziam com que eles alcan alcançassem aquilo que queria, entendeu? E, e assim, cara, todo anime tem uma história para passar até algo positivo, não é só o terror, vamos dizer assim, de ter aí um shiragami que libera o um livro Além de ser apenas uma história de animação Então assim, isso aí pra mim é porque eles não têm pauta E tem coisa muito pior acontecendo e outra, Mas tudo bem, eles tem até o direito de não gostar do anime Assim como eu tenho o direito de não gostar das novelas da Record Ou de qualquer outro canal e é isso, peço para que você se inscreva, deixa seu like, comenta, curte, compartilhe Não sei se vocês entenderam o que dizer, mas, bom, aqui embaixo vocês podem estar comentando aí o que achou Muito obrigado, tchau, até mais